Só conta como ponto sem matar os três. <risos> Beleza. Meu Deus, o trabalho que tá. Já estou fazendo aqui o que eu tenho que fazer. Pesado, né? Calma, dá uma olhadinha aqui. Foi, foi. Vamos, <risos> vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, Quebra o fundo, tá ligado? <risos> Podem Vai, segura, segura, segura, segura. Recua, recua um meu Deus. Caralho, ele caiu, ele tava andando na meio de Não, eu, tipo, eu, eu, eu, eu fui pro lado e me joguei. Ó, ah, eles já voltaram, bora voltar pro centro. O que é que ele é o... É aqui no Zero. I... Do sehr... ah. não agora, isso é... como... Tenta não levar esse tipo do Reinhardt, vai farmar um. Você vai ficar bem. vou fazer uma puxada aqui, vai. Tirado. é Sem porrada. é velho? Eu fui ejetado, gente. Então, se liga, pô. velhote ainda Ah, na não é pra variar, fez merda. Deu a poção no pé. perde. <risos> variar. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vem cá, vem, oh, vem. cura, caralho. Vem veio aqui, está eu está Boa, boa, para pega... morrer. Não, pô. Eu achei que Eu tinha alguém vivo. Ver só, vê só. Quando tiver um personagem isolado, você vai me ajudar para matar o personagem que tá isolado. Vocês podem de ser burro de ficar, tá ligado? Tipo, correndo atrás dos outros, pô. Você pega os que estão isolados, pô. Eu uhum. joguei bem mal. Ainda bem que só o Dragão Vem, vem. Cuidado com esse rei. Rápido, vai nele, vai no rei. Rápido, vai no rei. Rápido, tá? você tem que dar um dash desse rei. Rápido, aprenda a dar um dash desse rei. Rápido, aprenda a dar um dash desse rei. Então, é um, eu mira na dar... parede, tá ligado assim? Vem assim um alvo que você pode pegar ele assim, pá, e voa com o dash. Uhum. Eu tentei dar o um dash, só que ela não me dormida. Tá? a minha ah, Ana sabe flipar, pô. Esquerda, esquerda. Vai, puxa aí, pô, vocês estão fazendo o quê? Puxa, velho! Vai, vai, vai. Não fica segurando esse escudo assim do, lá da casa do caralho não, Alex. Cara? Pronto. <risos> 3 a 1. Durpa, tipo, Não escuta... Ó, velho, tu tem que ser mais dinâmico. Pula hum. segurando o shield pra ir... Tipo, como se fosse é, mais rápido. Pra ir né, pra pô. frente. É. Não fica segurando o mundo com esse estilo não, que dá até vergonha, pô. Assim. É, tá ligado? Tipo, se eu tô na tua frente, a preferência é você antecipar logo, tá ligado? E fica... Quebra o escudo, quebra o escudo. Quebra o escudo desse estilo da mãe. Deixa ele sem escudo. Vai, vai, vai, vai, vai. Funde vai, vai um life. Funde um life, funde um life, um life. Atrás de cima. Boa, oh, garoto. O Hummm, tô velho! Tô gostando de ver, viu? 3x2. Meu amigo, putz. O Nex fica puto também, é? Né? É que nem tu. Fica calado. Ele só não dá risco nenhum, porque ele não é doido. Mas ele dá 1, um cara! Ele é doido. Vai, é vai farmando a 1, vai. vai farmando que é doido. Pode baixar o escudo aí, desespera. acho que é já. É melhor eu um pouquinho pra dar boa ainda. Quebrou, quebrou, quebrou, quebrou! Come o rei, come o rei! Vai quebrar! Boa! Come o rei, come o rei, come o rei, come Ai, meu deus, morri. Ah, do foi suicida de não isso, velho. Velho! Eu não consegui, não consegui comer o rei, pô. Beleza, 3x3. Vai, recua galera, recua! Tô recuando, tô correndo. Sai, Daniel! Não. Beleza, eu tô vivo. É. Então já não conta. E a Nine também, quer dizer, Nine não, é o Chin. Xiryu. Cadê o Xinho? Xim, cadê o T? Dá 3x3, né? 3x3. Ó, me isolar ali, ó. Me dá cura, Shin. Calma, calma. eu não desejar, voar nesse rei. Ele tá de outro, ele tá de outro, cuidado, cuidado, ah, ele tá de outro. Eles dormiram. Quando ele vem assim, muito doido na frente, pô, é quer dizer que ele vai ultar, pô. Eu não tá posso comer, não, pô. Tô só segura, tá ligado? Ah, ah tá eu, eu tirei, mas tipo, como eu tava muito em cima, não deu pra... pra... Eita, buguei. Não deu pra... Evitar, tá ligado? Eles gastaram quatro. é. duas outras. O, o Tara no rap. Vai levando lá, vai levando pro ponto. Vai pro ponto. Vai pro ponto, caralho. Puta que pariu. Olha a porra do Venhard levando lá e like, não tá vindo. Você está, vai, vai, vai, vai. Você está energizado. Da Vá para o combate. Ah, meu Deus. Ah, Deus. Vai, vai, só tem um rei. Quatro, quatro, quatro. Última. Bata, bata. Quem ganhar, ganhou. Vai, vai, vai, vai. Segura. Sim, sim, sim, sim. Ai, ai, ai, ai. Cuidado. Tá faltando um. Ah, meu Deus, tem um. Caralho, quase. Porra. Mata o dragão aí, tá com um pouco de Mata o dragão aí. O dragão tava tá, morrendo. Me mataram. Não. Cadê Ana? Matou a Ana? Matou Ana? Não? Ah, no marinho do eu não encontro. De perto, nessa, viu? não cá, O A parte ruim foi que a árvore evitou. Tu, tu fez muita eu... merda. Tu desce um dash na árvore. Tu batesse a ult na árvore. Não <risos> é tu... fosse, <Ou> tu... <risos> muito tá abato, pô. Tu... Tu... Tu... Só que eu eu sabia que um porra de uma árvore evitava a minha ult. <risos> Peraí, pô. Até um coche evita. <risos> <risos> Você está na minha mira. Aí complicou. Meu Deus, vai, vai Ana. Bota a velho. Ah, ufa. Acabou. Acabou. Porra do caralho, velho. <risos> essa Ana Foi aí. a árvore. A árvore ficou da árvore. É vergonha essa Ana desgraçada, velho. <risos> Vê se Mas a voz é de alguém vai vazar o Lutem. Chega junto aí. Esse mapa um sufoco. É. Merda. Não, viva lá embaixo. Agora. Ela... Meu Deus, galera. Aí me der. Ah meu Deus, tudo certo é muito mais do que eu, velho, três. Tem a mini diva, viu? Só pra catar em cima aí em cima. Mini não, é grande. Pensa no. Puxa, tinha dois contra mim. Porra, deixaram é, a porra da Diva pegar a porra do negócio, velho. Prepare-se para lutar. Caralho. Falei não que você tava do meu lado, tentando me matar. Eu tava no teu lado tentando te matar, matar o Zeniata, matar porra. a Tracer. Tu tava tentando matar todo mundo. Eu tava focando mais o Mariz e a porra do Zenyatta. Aí a porra da nossa carro. diva não conseguiu fo focar. Porra. Não se preocupe, Tracer. Eu vou ficar no <risos> cantinho aqui chorando. Bora, <risos> caralho. Bora, cara. Cura, cura, cura, cura, cura Morreu Sim. Não Morreu, ah, morreu, morreu, morreu A ah. ah, proteger ele, Trazer ah, Só teve aquela sensação <risos> <risos> ah. ah. pô Companheiro, tem pontuação <risos> Um a um pelo amor de Deus, tenta ficar vivo. Né? Tá. Você é. você deixa eu é. sozinho, não, meu play. Né? A Diva é tão difícil de dar defesa no, no Zen. Na verdade, hum. não, tá ligado? A Diva é muito Cada boa, matriz. porque os caras é ruim, tá ligado? Porque <risos> tem, tem é que difícil. focar, tipo, na hora que você vê que tem um Zenata, quer dizer, um, um atriz focando foca é. no seu Zenata, você então, se preocupe, bota a Matriz, tá ligado? A vez. Vez. Aí deixa o Zenata botando a Orb, tá ligado? Pra foder. Pra desgraça. Nossa. A p... Dressa tá atrás de mim. Tem... Tem... Tá. É porque vocês também não toquem nada, velho. É um heróis? esse me matou. Cadê? Cadê ele? Vem, vem, vem. vem. Vai ficar frescando pra tentar pegar o último na cara daqui. Nunca precisava Meu irmão, eu vou, eu vou ensinar para ter uma última vez, Pimenta viu isso, só? A diva, ela entra no personagem você mais fraco, pois tem herói. maior mobilidade pra caçar. Se você Foi. não consegue matar um zeniatazinho de bosta, como tá aí, não faz nada, pô, de diva, pro... E o zeniata debuffa a diva, onde. Olha, eu vou Olha, Mas o problema é que se eu for pra cima daqui, vocês ficam sem coisinha. Que de defesa, né? Vou comprar. As de Pindiano um. já chegaram. Lutem. Vá, faz o que eu tô falando você ver. Beleza. Parei. Ah, eu caí. Tô, eu tô sem como? like. O Zenyatta não mãe. sabe recuar. Eu... Que tava a única pessoa que tava recuando o time Deus era eu. na é verdade. Faleci, faleci. Tá ah, não, pô. Tá muito Olha. ruim, pô. Tá muito eu ruim, Eu tô pra pô. cima do tá como você viu? A diferença foi que eu protegi o Zenyatta. Selecione, Ninguém me selecione. protege, pô. Aí, Aí que, que, que tá, Shin? Shin? Um... Tu, tu, tu fica isolado. Tu fica isolado atrás. Tu fica isolado atrás. Quando tu acabou de é dizer frente. que é pra eu estar tá atrás. Aí depois tu diz que é pra eu tá ah, na frente. Trás. você quer que eu fique. Eu falei que era pra tu ficar atrás, Fê. Você falou, você recua. é, recuar. É, recuar, ali pro meu lado Quando eu não tava Lutei. Ah Essa tá, lá embaixo, não. eu vou descer com o pessoal tudinho ali Beleza Meu irmão, já tinha morrido a Diva, porra, tinha fazer o quê? Ela, com a Diva que me matou, como é que a diva tinha morrido, porra? Aí, ó, vai Ó, ah, pronto Aí Cadê minha é Orbe? Cadê minha Elv? Já tá com ela, porra ah. Oxi. Ó, oh, a aqui atrás. Passou por trás. Oh, 3 atrás, 3 atrás. Tá milagre! Milagre! Mataram, velho! porque me e protegeram? Eu brincar. também deixei essa desgraça com tudo Kung Life, né? Não, me protegeram. Aí eu consegui curar vocês. Antes de vocês morrer A diva deixei Kung Life. A você tá Kung Life. <risos> Ai, caralho. Como é que chegou essa ali atrás, velho? Eu tava, tipo, tava tão protegido na nossa backline. <risos> eu vou Porque... pra aquele lado de fora, pô. Que nem o Maj tá fazendo, vocês não estão vendo que... o Maj fazendo ah, isso. Ah, tá, eu faço isso tudo, mas eu não sabia que tu tinha chegado pra ali, não. Eu nem vi, foi tão rápido. Ai, muito sol, opa, porra. Eu <risos> vou tá morrendo com a minha. A três, a três tá em cima. Três, três aqui atrás, três aqui atrás. Ela, ela gastou matou. o recal, ela gastou o recal. Ui! voltou, voltou. voltando. Uh! Oh, oh, oh, oh, aqui embaixo. Foi mal. Eliminar. Bora, Ah, eu consegui fazer o mas não consegui chegar em vocês. Minha mira é muito roubada, né? É Tá Tragou? A tá falando que a mira foi na dele, ó. É... Olha a aí! Salva aprenderam salva. a me proteger, tô de três parabéns! Olha, Vai filho matar. da puta! Aprendeu oh, a não morrer! Aprendeu a não é. morrer! Aprenderam que se nem sem a babar, não, vocês não passam, né? Quadrado, Ui, filho da puta, joga de suporte e fica dizendo que é, que é babar ainda! É, eu sou só a babar, rapaz! Se eu viver vivo, você não vive não! Olha, olha... Ah, é? É... Não se preocupem! 3, uh, a camargaria chegou! Um. No ó, oh, vem cá pra cá. Juntem-se a mim. Cadê vocês? Deixa eu tomar na direita. Dá cura! O Dá doutor. cura! Me ata! Me ata, da puta! Eu tava curando a Diva, a Diva vai perder o Mecha. Porra! Porra, não perigo. mata porra nenhuma! Sentiu. Sentiu. Eu a inveja. Essa porra do Satisno. 4? A 3. Eu <laughs> senti inveja, é recalque. É recalque da porra aí, velho. É recalque só porque não tem duas vidas. <risos> é verdade, né? olha, ele tem duas vidas, deixa essa porra se fuder na outra vida. <risos> na verdade eu posso ter mais de uma, né? Tá. A preferência sou eu, pô, eu tenho um like de papel, pô. Assim, Qualquer... babá, cuide de mim, babá. Filho da puta, tu é suporte, tu é obrigação fazer isso. Cuide de mim, agora também deixa o babá viva. Eliminado. O Zenyatta foi uhum. é horrível bah, aquela... Não, não eliminado. <risos> Ai que saco Matei o Zenyatta, ele não tem que... Boa, garoto. É Só tem um vivo que... é de aliminar, tá? Coitado, ele não, uhum. não direito. Vai, Vai, Cacá Que, uhum. ah, que uhum. diga, galera não fazendo nada no É porque tava pegando a prática da parte. Ele ganhou ainda Ele fez o que? vamos ver Ó, pegou um de life ali hum, foi na backline Ó, vinha tem que ter o um life né? Mas esse é aqui foi um de e Deu um... Pra, ele tá aí? Nossa, daqui pra... <risos> Começou, né? Eu o O não tá, longe, tá é pra postar né ver que coisa linda né? esse mapa Vem cá é, macaco caralho, eles na área Eu vou no, eu vou no Ah, eu tô pegando o aqui Ó oh, o, o Zeny Zenita... tá, o... o... o... O, Gen, o, Gen, o Gage, o Gage, o Gage, o Gage, o Gage O Gage tá um. o eu personagem, eu, personagem não, é o Gage, velho. Oh, Uau, caralho. Filho. Ação. Eu não tenho vida, mano? Uhum. A zero. Prepare-se para lutar. É, Selecione Eu sou horrível seu de genji, velho. Tem que treinar eu véio, é isso. Eu isso. treino, Eu né, né, é, sou muito ruim, Não pode ignorar o bichinho não. É. quer ir de nada. Quer lá de meu Deus vestir nada ninguém vai de você, mas não não tu vai ter que ninguém. Não vou você é o DPS eu... do time, se você não treinar você vai ser tão sentiu. Eu vou me mudar. É só não pegar bruce, só pegar. Caralho era tão bom com ele. Aqui é Tony Hawk é rapaz, Tony Hawk, Tony Hawk, Tony Hawk. Tá tudo, ainda. Que caralho, oxe do caralho, filho da puta. Bota, Bota na porra da tracura, caralho. Opa. Guarda a porra da A porra. Elimina. Raid acionada. Agora do do do do. Tem um vivo no time. Tem o coitado vai do isto, não faz nada. Só fez merda. Se suicidou, é então mata bem, logo, cara. Pontuação. Tô é. expupou, ó. Meu Deus, ó. Vou, vou, vou explicar como é que funciona. O isto <risos> ataca o gank. Tu caça o Genji. Aí depois que uhum. matar o Genji, você caça o Lúcio, tá o Lúcio, é isso que eu aprendi. Depois do Lúcio você caça. Aí Dragoa. o, o, o, o Dragoa. Shin. <risos> o Shin, que é o Lúcio, caça o um outro Lúcio ou empurra o um macaco é para tirar da mira. Mas eu aconselho mas a ficar caçando o outro Lúcio, tá ligado? Porque é mais fácil. Do ou o Genji, mal. se tiver mira. Mas como a, o nosso Lúcio é alejado. Vai se oh, <risos> meu Deus! Eu acho que eu deveria ter dois Vai, não vai, Não no, no, no, no. Boa! mata nada! Pega, pega, pega o game! Pega o Naruto! Cura, cara, cura! Cura, aí, não se separa não! Opa, é a batida! Tá voando! Naruto agora é ninja! Cadê ele? Ele deu um muito porra! Isso vai descobrir! <risos> na moral, vai ficar nessa! <risos> vai não, vai não! K, Naruto cara, cara. cara, cara, cara. cara do caralho! Bom dia! 2 a 1. O Naruto é um Niner! É? O é. Raposki sobreviveu mais! <risos> Ele é mesmo triste Eu eu, esperto, eu, não, eu não Quando você voltar, você tem que pedir ao Lúcio pra dar o burst, porque eles estão lá que rapidinho e tu vai volta para Sim, dar o É, mas engagement. tem que ter a vida no mapa. Não, não que mano é vida no mapa, porra nenhuma. Não tem. Você pode seu corpo. Eliminação, porra, você não pode morrer. Plúteo. É a minha hora que essa porra ninguém pinga em E Já tem que ser 5 rounds, pô. Cadê a porra do rush? Sei não. Tá, vendo? Eu achei que ele tava pedindo cura pro meu. Tem que ter vida, é okay? o Eu tava curando. Ó, ah, perdeu a porra do negócio. Vamos <risos> lá. 3, 2, 1. <risos> ai ah, meu Deus, ai ah, meu Deus. <risos> vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, <risos> vai. <risos> ai, ah, esse desgraço de novo. Nossa, o Lucy me matou, velho. Morre, ah, vocês estavam focando o dragão, né? É, calma. muito. <risos> Ponto ação. Doido, <risos> cara. Isso. Prepare-se <risos> para lutar. Posso tentar agora? Oh. Seu herói. Eu acho que agora vai. Vai. Morro, um oh. cara. Apaixonado por do... oh. <risos> um aí. Jutsu, eu tô fazendo um jutsu aqui com a mão, velho. <risos> Menino. Morre. <risos> <risos> <risos> <risos> É Jutsu que fala, né? Bota lá É... É, é Jutsu que fala... Você <risos> pode, você pode, pode. Pode. É Pokémon, Daniel. Né? É Pokémon... Eu, eu... Eu... Eu... Eu... me senti violado. Eu... Eu... Pisei Eu pisei em cima daquele teco... Treca ali. Não, caralho. Era pra pegar de surpresa. Mas eles falaram na mesma merda. merda. Pô. Era mesma porcaria cura cura porra ele tá com cura tô com tanque não ah não caralho que hora que eu matei o sim velho quatro o primeiro bush é speed o segundo bush só é cura viu velho hum, Vem sei só tá seu herói tá foda viu? Eu nunca fui macaco na vida, velho. Porra, não, eu, não, eu, eu, eu não, é pior que eu tinha dragão, dado os dano. no é um dragão é isso, velho. É isso, Oi. Pega o isto. Quer que eu vá de Porra, não Droga. Não, é Porque era a última. Se eu, eu, eu Isto é bom. Vem cá. Ah, não pode trocar mais não? Pode não, só. Pode não, pode. Não pode não. É, eu Calma, eu tô atrás. Eu tô sozinho, vocês estão sozinhos. Uhum. Beleza, tchau. Que nice. A gente Olha lá, olha lá o Ush ali, ó. Que Oxi. Oh. O que foi isso? Ih, <risos> E. Matou Sem heal, é né, velho? O que, que, é que, que, que foi isso, foi fazer parte. Vem cá, Daniel. Vem cá, Não foi fazer parte. foi, Nairo. Ele Ele errou. Errou. Que foi o pote? Eu vi o Nine se matando, faltou hilário. Pra rápido eu vou pegar água, viu? Já volto. Vai, a próxima batalha vai ser. <risos> Bloody abate Nossa. Tu tá gravando ainda? Tô. Caraca, não sou. Tô todo né? felizinho. Começou, posso morrer. Ah, tá massinha esse mapa aqui, velho. Hum. Beleza, a estratégia da Zara da, é ficar atrás do McCree. E a Ana é me dar suporte, tá ligado? Se pra caso eu me foda na frente. Como é aquele negócio mesmo? 3 é, é bo... segundos, né? Não, como um é. Vem um comigo. Como é, tu quer uma babá, né? Okay. Tu é suporte, filho da puta, para com esse negócio de babá visual <risos> com o inimigo. É o <risos> Nossa, um sufici, oh, inimigo. jogando a granada. Inimigo eliminado. <risos> tá certinho, vocês me deixam sozinho. Ah, ah, meu deus Inimido. Meu Deus. Eu oh, tá é capaz de um tiro mesmo, eu oh, <risos> Vai, tá com um life. Vencedor? É isso, matou! <risos> De boa! Hum? Ah, tu tá a dizendo o que? Que eu é tenho a bônus foi? Se dragou, não me matar, eu ninguém me mata, viu? <risos> <risos> eu me mato! Boa, <risos> Daniel! <risos> Ai, caralho! tem mais jutsu! Precisa oh, do justiça, cara. Cara. É isso. Não. não precisa mais de justiça, não. Caralho, esse mapa é muito grande pra eliminação, pô. A gente dá 3, 2, 1, a gente não chega nem na porta. Você duvidou de também o tempo de espera, né? Quer ficar é recuado, é? Bora. É pra defender o Shine. Que blefe. Esse Chine, blefe Chine. aí. Chine. <risos> o Shine. Esse Shine. Vinícius. Foi só uma. aqui na frente, tá aqui na você frente. Tô vendo já aqui. Ah, cura aí. Curem-se. Olha lá, olha lá. Agora Mapi agora tá fudido aí. Por cura, cura, cura. Cura, caralho. Segura vocês. Calma, você vai ficar ah. bem. Oh. Ah não! Esperou! Essa tá muito like! Ai meu Deus! Onde tem você? Não! Sim! Sim! Muito oh. like! Muito like filho! Caralho, velho! Peguei o Ultra, por Hora de acertar as contas! Caralho, velho! Oh. Tá muito like, ó! Opa, no Slip, Quem que não Cara, eu tô. Eu tô não, não é possível. Matou no Slip, velho. Ah, 60% da cruz, do que parece, é. primeira vez que eu vejo alguém morrer no Slip. Tenho que ganhar! Oxê. Tu leu o que eu falei? <risos> porra, a gente tá lendo o que tu tá falando. A gente tá em né? grupo. É, tá não, não, não equipe. Não não. Já imaginou, você digita: Porra, esses caras são uns cuzão, velho. <risos> <risos> <risos> que <a gente> saco, <risos> Eu fui muito idiota agora. Ah. Um dia um dia eu ainda vou a, a acertar o extra aqui, as bobinhas delas. Agrupem ah, aqui. Ai, ai, ai! Contato visual com o inimigo. Deixa morrer, Lushiii! Recorre, Fih! Recorre! eu não, não que aqui é a DPS, tá se foda, Continua, Continua, continuo! achar uma kill aqui atrás. Calma, você vai ficar quase morro. Recua. Recua aqui. <risos> Droga! Ah, Nossa, porra. É Ele fica indo atrás ali pra tentar matar o. É, foi, foi erro meu mesmo Se agora. Não. Pode ser fumento porque eu não. Sim. Eu dei um sleep no McCree aí do outro lado, só que a Zara botou na hora o escudo, véi. Aí a tua bomba serviu pra porra, Nima. Olha, justiça, o Nine, ele faz, cura faz. melhor do que é a porra do Dushin, do por é isso que eu deixei pra vocês, <risos> Eu vou reclamar nada aqui. De... Ai, ah, bota os caras que é isso. mulambo, pra meu time. Bota os caras como um mulambo. Esse <risos> mulambo tem... aí, dragão a no meio da padaria, <risos> velho. <véio. risos> é que okay, meu irmão, vou te encontrar na padaria, hein. Uhum. A, a, a piada da gente é assim, pô, quando a gente acha que o jogador é assim, é ruim, tá aí a gente diz que encontrou ele na padaria ali. <risos> ok, né? Olha, ele ficou chateado. Olha, ah, aqui, aqui, aqui, aqui direita. Direita, quer dizer, esquerda. Vem lá, que descaçado. Eu vou, eu vou fazer o seguinte. Ai. Não é isso. Ah, Ai, eu. Ah, cara, aí, eu subi a nós! Bota, bota o teu direito aí, Zaroé. Pé da galera, pô, pé mesmo. Zaroé com isso eu compro teu direito no pé da galera, pô. ajuda muito. Eu, eu, eu entendi suas dicas, Zaroé. É Zé. Zagou. Zaroé. Zaroé. Zaroé. Foi mal, às vezes, os nomes ficam confusos e tá muito tarde. Pegou, velho. Pegou, É, o Vinícius pegou eu também. Não que fosse assim. Foi mal, dragão. É, eu gostei, zarou Games House. Não foi minha intenção. Aí você é um acabou falando o nome sem querer. Mas se eu você não ali o nome de vocês, é, cada um dá não, pra inventar não, alguma não. coisa. Ó, Zeref, Zefim... Zefim... Ele Porra, empurrando aqui, caralho! A humilhando. Uhum. Véi, quando... Vou criar um esmã chamado Zarua, véi. Quando fizer essa promoção agora, vai ter, provavelmente. De um ano. Tá com lá com a porra da Ana. Pode pra dormir vai lá. Eliminar vai matar... O... Eliminar ah, ah cadê? Eu tava procurando Nine, né, quando ele tava atrás. Cadê a porra da Ana? Vai se matar? Se mata, eu tava procurando tua tu, velho. Tu tava o do lado, velho. De se matou. Ah, né? O, o al... Chico tá levou um, um slip ali. Levou Sensores. uma bombinha. Poxa. Eu eu, peraí, deixa eu aumentar o volume desse Nine, velho. Ele tá muito. Ele tá muito baixo. É, é o microfone é dele, é o microfone é mesmo, dele, mano. pô. Ele, ele queimou a porra do PC. Pronto. Eu, mas, eu já, mas, eu já usei tá fora a estratégia a dele. Isso. Mas no meu caso, eu, eu tenho que. No teu caso é a mesma coisa Ponto que o meu, né, Line? É tipo, tu tem que usar o. Tem que usar o fone de ouvido e o. E o headset. Fone, e o headset, porque o microfone funcionava <risos> já uma isso. coisa, é só o é. um headset e o outro. Ele queimou a placa ah, de áudio. Ele adaptou aí uma merda aí que ele fez aí, não sei o que foi. Foi aqueles USBzinhos foi foi? Não sei o que ele fez, não. mas Ele fez alguma coisa. Tem visual do inimigo. Yeah. Pura, cura, cura, que granada feia, Xi! <risos> que granada feia, Xiii! Tá Vamos, apagar as Vai. As vem cá, dormiu. vem Ana. cá! Ei, ei, vem, volta, sua volta, porra, se isola volta, aí! Ana dormiu. dormiu na burra. Tá aí, tá aí, tá aí. vai pra perto não, pô. O McCree vai dar o, o bem. Ele tá sem vida. Puta que pariu. então direito. Pera aí, gente. Deixa eu oh, me matar, gente. Viu? Deixa eu Ele tava sem vida, pô. Beleza. Tá todo mundo com sono. Quem quer encerrar para aqui? Ah, é que... Ok, mais? Eu vou, vou jogar um, um... Pra compensar essa minha frustração. Deixa eu ver o que, que eu fiz aqui. Foi a porra né? da... da... das áreas. Eu que a bolinha, sacanagem. Eu tava procurando... ele tava na escol... ah, velho. <risos>